I don't want to sing a song you baby You know place is burning down E aí galera, beleza? Dragou aqui na área E eu vou fazer uma coisa que muitos gostariam que eu fizesse, né? Tá vendo isso aqui, ó? O Epic Pet Box custa mil. Quando você clica em cima, diz que se você abrir ele vai vir os seguintes armas, né? Um Dragon Box, raro, no caso Epic Ou um Thunderstruck plug level 1 ou energy club, mascote possível pode vir o Canon Giant Epicles, Sky aquele épico o Green Death épico vamos ver galera o que é que dá, Vou comprei uma caixa só, me custou 2 mil vou abrir para você ver como é que funciona e vamos lá galera, vou usar, e boa sorte para mim, eu acho que vai aparecer aqui embaixo vamos ver, ah, apareceu o que? Meu Deus do céu, eu gastei 2 mil pra vir uma bomba da morte level 1 e metei velho. Você tá de brinquedo? Item que eu gastei pra vir isso aqui ó, uma bomba de, da morte level 1 que eu somei. Tá ligado? Meu Deus do céu, Olha, eu tenho uma level 3 já, aí me deram uma level 1, aí com mais um eu faço uma level 3. Que mentira, velho. Não, velho. Aí não existe não. Que bosta. Não gostei não. Aqui na esquerda. Fica esperto. Vem cá, tá, Cobre aqui, cobre aqui, no hack. É o hack, é o hack. Monta, a minha daço. Vê se tu pega a bazuca. Bala. Tá, destrói a caixa, velho. Vou passar agora.